2 Brasil. Vou mostrar aqui para vocês hoje uma pistola de PCP, a HATSAN ATP1, 1 tá? Ela já vem com a case né, ou a maleta rígida para você guardar ela. Dentro da case vem a pistola né, em si, vem o manual, óculos de proteção e os acessórios aqui. É um magazine extra, é o fio próprio que é para você encher ela. E a tampa do cilindro e a chaveada em para ajuste do gatilho, tá? De força, curso e força do gatilho. Bom, atentando a Sim. pistola Raça p 1 ela é calibre meio, tá? É calibre 5 ,5, e tem 750 FPS de velocidade, ou seja, é de muito respeito para uma pistola. Ou seja, ela é muito forte e muito mais forte que algumas carabinas do mercado aí. Ela rende com a carga dela aqui em torno de 25 tiros, tá? Uma força aproximadamente 24-28 joules. Isso que eu estou falando para vocês são dados do fabricante, porque eu não atirei e também não testei ela. Mas ela é uma pistola para ser muito rápida, ela pesa apenas 2kg de 10 tiros. Já vem com é, massa e alça de mira com fibra ótica, né? De ajuste, você pode ajustar lateral e verticalmente. É o mesmo que as outras carabinas, as carabinas são 10 tiros e vem aqui a rosca de meia polegada para você colocar um supressor, tá? para você colocar um supressor aqui, ok? Que acaba ficando um pouquinho mais longa, mas também evita que faça barulho. A alavanca é aqui. Tem trava de segurança automática, junto no dedo, tá? Ok. É uma excelente opção para quem tem pouco espaço, tá? Começando para quem tem pouco espaço, quer ter uma carabina ou uma pistola de muita força. Você pode ter essa opção aqui da P1, né? Ela é muito fácil de guardar, vocês podem ver que não ocupa espaço nenhum. Ela é uma pistola leve, relativamente leve, tá? 2kg é muito pouco. Vem também com trilho de 11mm e trilho de 20mm para você colocar uma luneta, então um red dot, é mais indicado para pistola red dot, mas ela serve qualquer tipo de red dot aqui por causa do trilho, né? É, 10, na tem um ajuste de curso e de peso do gatilho, você pode ajustar, deixar o gatilho mais leve ou mais pesado, ok? Uma coisa que eu não gostei muito, mas também é da pistola, que para quem atira com a esquerda, esse, esse ressalto aqui ó, acaba atrapalhando. Ou a pessoa muda, né, troca, eu não sei se a Ross se a trouxe esse modelo para quem atira com a mão esquerda, mas para quem atira com a mão esquerda atrapalha, tá? Mas para quem atira com a mão direita, a empunhadura é muito legal e gostosa. Eu acredito que a roça tenha trazido para quem ative com a mão esquerda também, tá? Mas é muito legal. Se alguém conseguir customizar uma carabina para ela, vai virar uma mini carabina também, ok? Porque ela tem toda a força de uma carabina, tá? Ela é excelente. Assim, eu gostei da empunhadura, gostei do peso. E eu achei ela muito rápida de manobrar, tá? Ela é muito rápida de manobra. E muito leve, você não faz esforço não. É apenas um dedo, ah! Ela evita, você já manobrou uma vez, ela evita que você coloque um segundo chumbo também, tá? Olha só. Ó, manobrou. né? Não vai manobrar a segunda vez, porque já tem chumbo ali. Espero que tenham gostado e muito obrigado, até a próxima. Valeu!